E aí, pessoal, OrdeP 0 na área. Beleza, galera? Seguinte, mano, continuando aqui nossa série de reviews e eu vou fazer o review, mano, do agente aí que muitos estão pedindo, o Monarch, mano. Olha o dano desse infeliz. Ele é o sniper do MC Versus, tá? Então, vamos aqui no details. Ele é um assassino, um agente de elite, tá? Então, ele é um agente raro aí para conseguir desbloquear ele tem no core states aqui ele tem a saúde equilibrada porém o dano da arma dele é meu supimpa <risos> supimpa é fogo né a habilidade dele é pistola ele é a pistola né então ele consegue puxar uma pistola aí tá e a a, Alter, a Alternate Actions aqui é, é da mira do rifle dele, tá, galera? Então, assim, eu joguei um pouco com ele e qual que é as minhas considerações sobre o Monarch, meu? Ele é um agente bom, ele é um sniper de elite, ok? Entretanto, há uma característica que peca nele, né? Claro, toda a gente tem o seu pós e contra. O contra dele, primeiro, não tem hipfire o sniper dele, então sempre tem que estar mirado, tá? E quando você mira, ele tem um tempo pra focar no adversário. Vamos aqui no vamos aqui para partida para vocês entenderem como que funciona, tá? Dá um batom now aqui, ó. Ele já tá aqui, então só vou dar um continue aqui. Quando procurar, eu vou selecionar o Monarch, tá? Lembrando, galera, se você tá curtindo meu, deixa o like para fortalecer, tá? Isso contribui demais para o canal, o crescimento e do canal como um todo. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Cai numa sala cheia, tô no Corp Team aqui. É, o pessoal tá embrasado no meu time. Vamos ver se vai ser uma partida boa para mim, né? Todo vídeo que eu tô gravando eu tô apanhando aí, mas são por causa dos, dos detalhes, né? Que nem eu falei, a partida é, depende do time como um todo. Aê, Monarch. Vamos dar o play. Então, Anduria só nesse jogo não faz verão, tá? Absolutamente, galera. Como ele é um, é um sniper, eu vou tentar ficar um pouquinho mais distante. Do objetivo, vamos por ali. Opa, contenha-se travamento, contenha-se. Então vamos tentar pegar algum agente aqui. Opa, capturando ó, ali é atirando. Ah, morri porque ele tava com a proteção, né? Ele tava com a proteção. Então você vê que ele tem um tempinho, né, pra ele, para mira focar e ele atirar. É tipo uns, uns dois segundos também, né, coisa absurda, né. Não é coisa tão absurda. Mas vamos lá, ó. Então eu tenho que ficar um pouco, um pouco mais distante, deixa eu me aproximar. A habilidade dele é puxar a pistola aqui, ó. Essa é a habilidade então. Não trava, não trava, por favor Não cai, não cai, não cai Vai cair, vai cair Não, não caiu Então a habilidade dele aqui é puxar a pistola Nossa, mas deu um, um, um lag safado aqui Morri por causa da, da habilidade do cut aí Vamos lá de novo Tinha dado uma travada metabólica Que eu pensei que o jogo ia sair, mano Vamos lá, novamente. Nossa, tá travando demais. Tá travando demais. Vamos tentar pegar aqui. Então, ele é um agente pra ficar aqui, ó. De longe, pá. Pegar quem pintar na grelha aí, ó. Peguei. Lindo. Good shot. Good shot. Deixa eu subir aqui nessa, nessa parte elevada. Que aí vai ter um, uma visão geral. Deixa eu ficar... me mirada aqui ó, brotar aqui vai tomar, se brotar toma, eita, eita, pegou pelas costas, a Minu pegou pelas costas, mas essa partida é nossa, vamos ganhar, com certeza, espero eu, tomara que não dê nenhuma zica, meu Deus, 99, vamos ganhar, vamos ganhar, é nossa, ganhamos. Então, galera, é, eu vou ir lá pro training rapidão, só pra terminar de mostrar direitinho. Então, ganhamos, consegui fazer um kill é, Eu não sou tão bom de sniper, teria que treinar com ele bastante. Fiz só 200 pontos aí, ó, o outro cara ali levou pra caramba. Mas ganhou 81 e um baú, beleza. GG, vamos voltar pro menu inicial. E vamos dar um training lá pra vocês verem lá, pra gente finalizar com chave de ouro aí, o review desse agente de elite, mais do que esperado aí por todo mundo, né? Vi bastante comentário, o pessoal pedindo pra caramba é, o review desse agente. Então, vamos dar um training aqui com o Monarch e mostrar é, agora com calma tal, todos os detalhes dele, tá, galera? Então vamos aqui, ó, ele tem cinco balas de rifle, tá? cinco balas de rifle, como eu falei, ó. Ele não dá é, Hip Fire, ó. Então, filada da Mãe, agora ele deu um Hip Fire. Mas ó, mas, ó, ele dá Hip Fire e não tira o Life. Ele não tira o Life, mas ele não tava dando Hip Fire, não. Agora, ó, focando. Tentar focar aqui, ó. Agora sim, viu? Você foca nele, então, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui de costa. Ele vai ficar de costa, ó. Você foca e pum. Ó, viu? Dá um headshot. HS, beleza. E a habilidade dele aqui, ó, ele puxa a pistola, tá, galera? Ele puxa a pistola, a pistola tem 20 balas no pente. E, claro, ele fica rapidex, né? Ele fica bem mais rápido do que com a Sniper, tá? Deixa eu dar o reload aqui, ó. Então, essa é a habilidade especial dele, tá, galera? Não, não trata-se de uma habilidade especial, mas sim um recurso, né? Porque Sniper... Basicamente é, é lentaço, de natureza, e ele consegue, ó, pior que tem fire, meu, eu tinha jogado e não tava dando não, galera, Fire. Pior que tem que focar, né, bastante, ó, você mira, e aí depois de um tempo ele atira. Vamos dar um HS aqui, ó, então ele tira, meu, é um, um shot um kill, né, basicamente dependendo de onde você acertar aí no, no oponente, ó. Meu, quem conseguir jogar bem com o, o Monarch vai se dar muito bem, mano. Nas partidas competitivas e, e etc. Ó, carabuzado tá atirando em mim. Pronto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá? Esse review do Monarch aí. E diga aí até agora quais agentes vocês mais se interessaram. Quais agentes vocês pretendem jogar quando sair o MC Versus aí. Pra todo mundo, tá? O Monarch, com certeza, eu vou querer dar uma treinada marotona nele, tá ligado? Pra tentar é, fazer um... Assim, pegar bastante, bastante habilidade com ele. Porque, com certeza, ele é útilzão. Vai ser útil mesmo nas, nas, no competitivo do Modern Combat Versus, beleza? Não, mas é isso. Conto com gostei de todos e tamo junto, eu fui!